Olá! Eu vi muitas pessoas com dúvidas sobre o Bot Million Cassino se funciona, se dá resultado, se é bom e aí eu resolvi gravar esse vídeo eu comprei o Bot Million Cassino há três meses e eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre ele eu vou te falar toda a verdade porque ninguém conta isso na internet e antes de você comprar o produto eu preciso te dar dois alertas super importantes então presta muita atenção no que eu vou dizer a primeira coisa que você tem que saber é toma muito cuidado com o site onde você vai comprar o Bot Million Cassino porque atualmente esse produto só pode ser vendido no site oficial dele e para te ajudar com isso, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo o link para o site oficial do Bot Million Cassino antes de tudo eu vou te contar o que é o Bot Million Cassino é uma tecnologia desenvolvida por Igor Business ele é um especialista e ele está há mais de 8 anos atuando na área ele faz apostas em cassino ele morou bastante tempo na Europa e ele pegou os melhores métodos e ele vem conquistando grandes coisas casas, carros, tudo com o método dele e tudo de forma totalmente virtual e online é um dos mercados mais lucrativos atualmente principalmente lá fora é muito comum as pessoas faturarem com o cassino e o Igor vai te ensinar toda a metodologia para você conseguir, mesmo do absoluto zero. Através de muitos pedidos, o Igor resolveu criar um treinamento para ensinar como você mesmo faz essas apostas no Cassino Virtual. E para quem não tem conhecimento algum e já quer começar a lucrar, ele desenvolveu uma ferramenta que é um robô chamado Bot Million Cassino, que você não precisa fazer nada. É só copiar e colar o sinal que ele passa dentro do seleto grupo de alunos lembrando, só quem faz parte do Bot Million Cassino vai ter acesso a esses sinais. As chances de acerto são muito boas, estão entre as melhores do mercado, a assertividade é de 90%. E o mais legal de tudo isso é que você pode começar com uma banca de 10, 20, 30, 100 reais. Não precisa ter muito dinheiro. Então, qualquer pessoa que quer fazer esse investimento e não tem muita grana, pode sim começar. A vantagem do Bot Million Cassino é que você não precisa estar ali operando, dando entrada manual. Você vai deixar ele trabalhando sozinho para você de forma 100% automática. Você pode deixar rodando 24 horas por dia ou é só colocar nos horários que você preferir. Então, mesmo que você tenha um trabalho e não tenha tempo de acompanhar os sinais, de fazer as entradas, fica tranquilo porque o robô faz isso para você. Outro lado positivo do Bot Million Cassino é que ele tem 7 dias de garantia para você testar. Então, se você achar que não é para você, eles devolvem todo o seu dinheiro. O Bot Million Cassino funciona? Dá resultado? Minha resposta é sim, funciona e dá bastante resultado. Mas. Tudo é um processo, nada acontece da noite para o dia. Tem gente que entra achando que vai ganhar mil, 3 mil, cinco mil reais no primeiro mês e não funciona desse jeito. Quando eu entrei no Bot Minion Cassino, bom, eu fiz o pagamento no cartão de crédito, pagamento super seguro e eu recebi meu acesso por e-mail. E no meu primeiro mês eu ganhei R$ reais. E aí eu fui reinvestindo o meu dinheiro porque eu não tinha muito para começar. Eu consegui no segundo mês um faturamento de R$ 700,00. Eu reinvesti de novo e agora no meu terceiro mês eu ganhei R$ reais. Mas você tem que ter gerenciamento de banca, que é você ter um controle emocional. Mas ele ensina tudo isso direitinho lá dentro do treinamento, é tudo completo. Eu quero deixar um alerta muito importante para vocês. Como o Bot Medium Cassino está se tornando bastante popular, porque está dando muito retorno, tem gente aproveitando para falsificar ele, é, tem muitos sites aí que imitam o site oficial e além disso também tem é, vários anúncios no Facebook, Instagram, OLX, Mercado Livre, só que é tudo pirata, muita gente perdeu dinheiro comprando nesses lugares e para garantir que você vai adquirir com 100% de segurança e que você vai ter acesso a todas as aulas completas e também que você vai ter acesso ao suporte clica só no site oficial acessa só o site oficial e de novo para sua segurança eu tô deixando aqui na descrição do vídeo aqui embaixo o link para o site oficial se você tem alguma dúvida que eu não falei deixa aqui nos comentários e compartilha também como é que está sendo a sua experiência, caso você já tenha adquirido, porque isso é bastante importante para as outras pessoas. E se você curtiu, deixa o seu like.